E aí Clã Sheldon aqui, hoje a gente está vindo com Rain World, saiu a DLC chamada Downpour, a gente teve acesso a ela, e hoje a gente vai abordar um pouquinho dela, para começar ela é uma DLC que está um pouquinho cara, mas é porque ela adiciona áreas novas no jogo e cinco classes, vamos dizer assim, novas de jogar, novos finais, então aumentou demais o jogo, aumentou demais. para é meio estranho, ó, ele adicionou esse remix aqui no Menu remix, aí você tem que ativar aqui ó, Slugcast Slugcats é tipo um mod. Né? Então, o jogo agora também tem multiplayer, pode jogar com os amiguinhos, com modo cooperativo. Vamos aí no modo história mostrar para vocês os novos personagens. Né? Antigamente a gente tinha o monge, né? O... Normal e o caçador. Agora nós temos o gourmand que eu pretendo mostrar, o, o, homem, o gato explosivo e o gato aquático. A gente vai mostrar esses três hoje: tem mais, tem o Spearmaster e tem o Santo, mestre do. Mestre lanceiro, mestre da lança, pode ser? e o santo. Tá. Para habilitar esses personagens novos, você tem que no mínimo ter zerado o jogo, então é uma DLC para quem gostou muito, gostou muito, o jogo conseguiu zerar, é muito bom no jogo. E assim que eu começar a mostrar, vocês vão ver que eu não zerei nada, <risos> vamos jogar aqui de gourmand. Uma pequena introdução e aí está o gourmand vocês vão notar que ele é bonitinho, ele é gordinho ó. e ele é mais lento por isso, né? um pouquinho mais lento qual que é o do gourmand? você tentar consumir coisas diferentes com ele ele, ele cria itens novos Que é legal, você pode misturar itens Mais deixa pegar o mouse aqui Mais itens de alimentação, né? Alimentos compostos, ele Pega itens diferentes nas mãos para produzir coisas novas Mas não é tudo que funciona você tem que ficar tentando, tentando, tentando até achar. Se ele, não, se ele considerar que não serve, não serve. A gente vai jogar um pouquinho com cada um deles, só até a gente ter derrotado, que acontece normalmente, acontece bem rápido. Aqui, vamos pegar uma frutinha e pegar esse negócio tá aqui ó vai não deu certo <risos> não deu certo Vou tentar de novo aqui ele misturou quando ele mistura irá uma refeição diferenciada Outra coisa legal dele é que Você pode tirar do nada a coisa do seu estou esto Você não tem nada na mão, mas você se concentra E aí ele tira No caso, ele tirou uma luz Maravilhoso É isso aí, o Gourmand é isso Ó Que bicho bonito Essa área aqui, ela é Já é complicada Pra quem Pra quem zerou o jogo, eu acho que ela uma das áreas aí não é muito mais fácil. Tem coisas ali. Eu morro de medo. Vou pegar uma lança. Por acaso. Batamos um bicho aqui, Olha Olá. A gente já está com o bucho cheio, então vamos se alimentar mais. Tem... eu acho que são lagartos, hein? Pedra, velho! Quero saber disso não! O que? Nossa, nossa! Ih, já, já era! Já era! Milagre de Natal Os bichos não, não comeram a gente Olha, é sinistro Sinistro demais aqui o lugar que a gente está A gente consegue despistar esse bicho Já uma lança. Cara, eu não gosto, eu não gosto. Nessas áreas muito escuras assim, eu não curto de jeito nenhum. Eu já encontramos um save, ó. Muito bom, muito bom. A gente tá com o bucho cheio. É só aqui entrar e salvar. Eu acho que o nosso amigo. E... Nosso, nosso youtuberzinho amigo, vídeo hoje, vai gostar desse cara Bom, é isso, tá, tá aí todo o potencial desse personagem Primeiro pegar a lança e depois a borinha porque aí eu jogo a lança sem ficar no escuro Pula, pula, pula Meu Deus Ah verdade, esse personagem aqui. <risos> esse personagem aqui como ele é pesado, você consegue derrotar os inimigos caindo em cima deles. O que é muito engraçado. Olha que maravilha! Oi! Deus. Deus livre! Primeira lança, depois ah, só, só tem para cá, tá? Já era, viu? Já era. Será que tem mais alguma lança? O bicho recuou. Eu duvido que foi nossa lança que fez ele recuar. Tá. Os dois itens que a gente pegou não se misturam. Eu tô. Ai, ai, ai, ai, desculpa. Ah, foi a lança mesmo que fez ele recuar. está uma sofrência para nadar. aí, é, eu acho que tá bom, né? tá bom. Vamos usar a lança aqui de Metal Como é que faz? <risos> Pô, eu não sei o que fazer é, Tem muito a ser explorado Vamos mostrar outro personagem Vamos mostrar outro personagem Modo história Vamos reiniciar o jogo Esse carinha, eu acho um pouco mais legal, ele tem toda uma introdução, onde a gente não joga, tá vendo? Tá comendo aí. Ó que legal. Pronto. Tá aí. Tem as lanças normais. E se a gente tiver comida na barriga, ele transforma a lança numa coisa explosiva uma coisa explosiva com um custo de comida. E ele também tem tipo um, um, um, um pulo aí, mas bem legal. Vamos comer aquilo coisas que estão disponíveis. Já vamos pro. Já vamos pro combate. Pegar essas lanças e bora. Eu gostei muito dos do salto que ele dá. Tá... Só por algum motivo, se você abusar do salto ele, ele meio que, não posso dizer, ele se explode né, ele se explode, a movimentação do lesmagato Alcançar lugares como aquele ali em cima Tranquilamente Eu gosto muito da movimentação, ele fica muito mais rápido né é um personagem mais rápido controlar in the air Bom, meio tarde para me ensinar isso Um bicho ali ó. Hum. Eu tô gostando disso não. Ah! A <risos> <risos> não teve oportunidade de explodir ninguém. Deixar salvando aí Beleza Aqui o mouse, tirar o mouse da frente Não sei qual que é desse Pikachu seguindo a gente mas beleza oh, oh Tudo bem, não tem problema Oh. O parcou, hein? ia mostrar para vocês. Isso é agora o momento correto. Ah, não, não. Ah, não, velho. <risos> Tá. A fruta preenche apenas um pedacinho do nosso potencial esse ano nessa movimentação é muito bom. É muito bom. Deixei cair meu meu espinho. Meu espírito. Subir. Essa é uma área acho que já conhecida. Nesse jogo não tem nada de novo aqui. que o bicho sente a hora que eu jogar o lança nele. Aparentemente tem um. É, eu não, eu não sei se alcanço ali não, viu? Meu parkour ainda não tá bom assim não. As frutinhas. barulho nunca é bom Eu não sei dizer nem o que, que, que aconteceu Vou tentar converter minha lança aqui no... A sorte a gente acerta, bicho Aí, pegou Vocês têm uma noção do poder. Era só isso que eu queria. <risos> Era só isso que eu queria mostrar. Não, não alcança. Eu acho que se a gente entrar dentro d'água. água, ah. Não pode ficar muito tempo tentar, triste. Agora vamos para o último que eu quero mostrar, que é esse aqui, tão bonitinho. O último que eu quero mostrar é esse aqui, tão bonitinho. Eu vou reiniciar ele. Ele também tem uma animaçãozinha inicial que a é desse menininho a movimentação dele na água é incrível ele não morre afogado ele pula nitidamente mais alto só que aí vem um problema o mundo ele tem um tempo para ter a enchente né e tempo é muito curto pra ele. Vamos, você tem que ir. Vai, tá bom, tá bom, tá bom. difícil distinguir o que, que é o que, que não é para subir e é isso esse aqui o forte dele é a movimentação mas o ponto negativo é Sai fora cara pegamos uma lança outro negativo é que já já o mundo começa a desabar e ele te mostra um monte de frutinha aqui pra você conseguir salvar mesmo, assim que aparecer eu é tanto que ele pula A gente já chega aqui, que é um ponto conhecido por mim <risos> Pessoal, é isso, ele, ele parece um a xolo, acholote a Não sei o nome do bicho, mas anda bem popular esse bichinho, parece um pokémonzinho Já vi Bom, dele não tem muito mais o que mostrar só isso mesmo, a movimentação e a velocidade que o mundo derrete, olha lá Ainda está inundado <risos> Que coisa esquisita Não era para estar tá assim Pode ser que esse jogo ainda esteja com uns bugs Olha lá Carmo na boca do, do bicho, da hora hein? Da hora Eu não sou nada eu, eu, eu sou muito ruim nesse jogo Eu não consigo sobreviver Esse jogo eu recebi Do desenvolvedor não é, bem, não é bem patrocinado Mas você recebe pra jogar O objetivo é você fazer um vídeo Então A gente que pediu né? Porque eu, eu gosto deste joguinho Sei que muita gente gosta então, tá Aí uma prévia De como é Ficou dois personagens pendentes e o multiplayer de mostrar pra vocês, mas quem sabe a gente faz no próximo vídeo vocês gostaram? Deixa o like, se inscreva no canal, dando de nossos vídeos, a gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações Esse é um jogo indie, uma recomendação é bem antiga, bem boa É, não lembro quem que fez, não lembro, faz muito tempo Deixa o um comentário aí pra gente, se você gosta de tá estar lendo e respondendo, fica assim, até o próximo vídeo, fiquem amizade